E é isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar mostrando aí para vocês como você libera todo o reboque do HCT, Bitrem, para todas as cidades. Hein? Então, pessoal, a primeira coisa que você vai fazer, você vem aqui ó, em Steam Workshop. Aí você vem em Steam Workshop, vai aparecer para você a tela da oficina, lá da Steam, né? Você vem digitar assim, ó, Convoy e dá um Enter. Dê um Enter, pessoal, você procura esse mod aqui, Convoy COG Triple HCT, né? Então aqui ele tá falando que é... é um mod para que você libere aí o HCT, então eu não vou me inscrever porque eu já me inscrevi, né? Mas você clica aqui e aí você vem aqui e se inscreve Feito isso, pessoal, você vai fechar aqui, ESC de novo e você procura aqui, ó Convoy, já apareceu aqui, você ativa ele e confirma a mudança então a primeira coisa que você precisa fazer é ter esse mod instalado lá da sua Steam para que você libere todas as uh, todos os reboques, né? Bitrem, HCT, para que você possa rodar aí. E uma outra coisa, pessoal, isso também funciona no Truques MP Então vamos lá, vamos esperar ele carregar aqui. Lembrando que eu estou no jogo do Off, tá? você entra no off primeiramente continua o jogo ele vai entrar aqui né então você entra no off vai no gerente de mods coloca ali é, esse mod que eu mostrei aí e aí você vem e carrega o jogo vai dar alguma mudança de conteúdo aqui por conta que eu estou é, usando tava usando outros mods aqui né então ele vai carregar, vamos esperar ele carregar aí. Carregando, carregou, sem corte, sem nada, para que vocês não fiquem aí sem saber do que eu vou fazer. Então beleza, já entrei no meu jogo, então você vai lá em compra de reboques. E aí pessoal, você precisa escolher é, um reboque do jogo mesmo, né? Então no caso aqui eu vou escolher esse cortina deslizante. Você não vem compra, não. Você tem que personalizá-lo primeiro. Então vamos personalizar ele aqui. Aí aqui, ó, você vai vir aqui em configurador de rebox. Vamos colocar aqui. Ó, tem o bitrem que na verdade é triplo, né? Tem o HCT. Vamos vamos pegar esse HCT aqui. Vamos vir aqui, você escolhe a, é, qual reboque que você quer Eu vou escolher aqui o refrigerado vocês verem que mudou aqui, né? Venho aqui também E aí eu posso escolher quantos eixos eu quero Vou pegar aqui o último, que são mais eixos, né? Vou colocar uma pinturazinha básica Vamos colocar essa aqui de 10 anos Do ETS 2 e aqui você vai mexer aí nas suas configurações aí, né, do farol, ó, do lameiro, da roda e você vem depois de ter feito isso, você confirma. Você compra e aqui, pessoal, vai estar tá tudo liberado para vocês, lembrando que esse reboque ele só é liberado na Finlândia. Então aqui ele vai estar tá tudo liberado para vocês. Então, vamos colocar Por exemplo Aqui mesmo em Bratislava Que não é liberado Então vamos dar um ok é, Tá perguntando se realmente quero Sim Beleza, agora a gente vai fechar O jogo novamente Né E aí Quando eu entrar no Truques MP Eu volto com vocês Pessoal, como vocês podem ver, eu já estou no Truques MP Vamos dar um login aqui Pegar aqui o simulador O mesmo e vamos lá. Carregou o jogo, ele vai dar um outro erro, né? Porque o Trux MP não aceita mod. Então ele vai dar aqui um erro, né? De gravação. Você vem, carrega, continua. E agora que carregou o jogo, a gente vai usar o nosso HCT liberado é, para todas as cidades do jogo. Então lembrando, se você quer. É um HCT, você não precisa comprar vários para várias garagens, um só, você já consegue né? viajar para onde você quiser. No meu caso, estou em Bratislava, vou fazer uma viagem para Milão, tá? para que vocês possam ver que realmente funciona. Então ele deu mudança de conteúdo por conta né, do mod que a gente tirou ali, e agora ele vai carregar aí, né? atualizando dados de navegação Por favor aguarde, então vamos esperar Para que a gente possa pegar o nosso HCT Isso também vale para bitrem, tá? Lembrando que você precisa ter aí o mod da oficina Steam E também precisa fazer isso primeiramente no offline Comprar o reboque no off e depois sim você vir para o Truques MP e utilizar, né, a gente sabe que o jogo ele limita alguns reboxes, então por isso que a gente é, não, tem tanta, deixa de, não tem tanta liberdade de rodar né, com HCT em qualquer país da Europa. Então a gente vai lá no gerente de rebox. né, vamos vir aqui ó, no refrigerado, como vocês podem ver, porta lateral, ele não vai aparecer como HCT no Truques MP, tá, ele vai aparecer como um, um reboque comum normal, então tá aqui o nosso HCT, a gente vem aqui e usa, colocou usar, ele falou que o reboque já foi engatado, então vamos lá, vamos logar aqui no Truques MP agora, e assim que logar vou mostrar para vocês aí como é que funciona né lembrando que você precisaria estar tá, né? no normal você precisaria, precisaria estar na Finlândia porém desse modo você não precisa estar em lugar nenhum olha aí o mod tá aí ó totalmente aí então agora o que que a gente vai fazer vamos viajar aqui para algum país ó se eu colocasse por exemplo no comum para Lyon na hora que eu confirmasse aqui ele ia dar uma, uma, uma mensagem falando que com o reboque eu não conseguiria né, é, rodar Então o HCT todo mundo sabe que só roda na Finlândia e obtém algumas cidades específicas do mapa Então vamos lá para Milão, né, que é onde que eu sei que o HCT não pode rodar Vamos confirmar a mudança, vamos ver se ele vai dispensar o reboque ou não, hein? Carregando aqui, né? Pra gente mudar de cidade Agora só aguardar aí a gente chegar lá na oficina, né? Tá aí, pessoal O nosso reboque aí na oficina de Milão, né? Como vocês podem ver aí Nós estamos na cidade de Milão Olha no mapa Estamos na cidade de Milão de Milão, Milão é, é legal, né? <risos> E vamos aqui dar um tab ó para a gente ver se a gente está no Trux MP. Estamos no truques MP ó, beleza? Então pessoal é isso para liberar todos os reboques aí, né? Quando você quiser fazer uma viagem de HCT e não poder estar é, em em alguma cidade específica que você queira, é só você fazer dessa forma que vai dar certo. Ok? Qualquer dúvida deixe nos comentários aí para a gente tirar as dúvidas de vocês. Muito obrigado aí ó, pessoal, os novos inscritos aí do canal E é isso aí pessoal, muito obrigado Não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito Deixa o like aí para ajudar E até o próximo vídeo